E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aí no canal é, Eu vou ensinar vocês a instalarem o Dion, beleza? A instalarem e a... Como criar algumas coisas básicas aí que eu utilizo em meus vídeos Tipo, perseguição, etc Após baixarem, vai vir esse arquivo, arquivo aqui em rar vocês vão extrair, vão extrair, vão abrir a pasta, aí aqui tem o leme, beleza, aqui, ó, é tão fácil, mova a pasta GTA Sandres San User Files para sua pasta Documentos, ou melhor, abre a pasta GTA Sandres San User Files do WinRAR, copia essas três pastas, vai na pasta Documentos, Vai na pasta documentos, GTA San Andreas User Files e cola um aqui, eu não vou colar porque eu já tenho. Após isso é só iniciar o GTA, eu vou iniciar aqui e já volto. Bom, após abrir o GTA, vocês irão clicar em novo jogo, novo, e vão clicar em design your own mission. Vai abrir o GTA de vocês. aguardar. Beleza. Iniciou. Vocês podem ver que criou um personagem aqui, né? Que é o jogador principal. É, Para abrir o menu, vocês vão apertar a tecla Y. Aí é aqui tem jogador. Vocês escolhem o jogador que vocês queiram jogar, usar. Entendeu? E atores. Vocês podem adicionar... É, as skins aí para ser da sua gangue, inimigo ou ser um PDS normal você pode escolher também a animação. Bom, eu vou ensinar a, a criar uma perseguição policial que é o que muitos me pedem. Pensam até que eu utilizo algum mod, mas não, eu utilizo é, este mod de criar missões. Então, no caso aqui, eu vou escolher é, uma skin padrão que eu vou utilizar para jogar. O caso vai ser uma skin policial. Vou escolher aqui. Eu vou escolher a arma que eu quero utilizar. No caso aqui. Vou utilizar a pistola. Vou dar um enter. Saúde, vou colocar no máximo. Vou dar pronto. Beleza, aqui é o meu jogador já está criado. E agora vou adicionar um, uma skin para ser da minha gangue, né? Para me ajudar. Aí eu. Vou adicionar outro, ou você pode adicionar a mesma skin que você está utilizando, beleza? Que eu vou escolher outra arma, beleza? Vou dar enter, aqui dá para escolher a animação, mas no caso eu vou utilizar ele para ser da minha gangue, então deixa sem animação, aperta espaço. Aqui você seleciona gangue, no caso vai ser da minha gangue, eu vou colocar amigo e seguir jogador. Eu posso aumentar a precisão, vou deixar em 50. Headshot, vou deixar 1. Um. E saúde eu vou deixar no máximo. Vou dar pronto. Pronto, criou. E agora eu vou selecionar uma viatura. Selecionei, aperto y, y E aqui eu posso escolher se é a prova de bala, sim A, a prova é de a educação, educação, educação. sim A prova de dano, sim Pneus invulnerável, sim E aperto pronto Beleza, aqui a missão tá criada Eu vou dar apertar Y, menu de missão, salvar, missão Salvei a missão Beleza, até aqui tudo bem Criamos a viatura, o jogador e o membro da gangue Aí agora é assim Eu vou... Eu vou adicionar um checkpoint. Vocês então, no menu da missão, vai em objetivos, adicionar objetivo, adicionar checkpoint. Eu vou é, selecionar o primeiro e a cor da marca que você escolhe escolhem, vermelho e tal, A descrição eu não dá tá nada, não dá apenas. Aí. Beleza, meu objetivo criado. Agora nós vamos criar é, o veículo e, o, e a skin, o PDS que nós vamos perseguir. Eu já vou criar aqui mesmo para para vocês já terem uma noção. Então. Vamos no menu, carros, adicionar carro. Eu no caso vou adicionar uma moto. Vamos procurar aqui uma moto. Essa moto mesmo. para Pro vídeo não ficar. muito hey Rose! Bom. All kinds of things happen on the prairie. Sometimes you stand by a rádio aqui, beleza. Criamos o veículo. Apertamos Y, pronto. Vamos adicionar o ator, queremos perseguir colocar uma skin aqui, essa skin aqui mesmo. Armas, deixa, deixa essa daí mesmo, porque só pra mostrar pra vocês. E a animação, nós vamos escolher é, entrar no carro mais próximo ou sair do carro mais próximo, vocês escolhem. No caso, se vocês quiserem, tipo, porque vocês vai definir o local em que o, o PDS irá parar. Então, se vocês querem que quando ele chega naquele certo ponto, ele saia do veículo, vocês escolhem a animação. Sair do veículo mais próximo, mas no caso que eu vou escolher esse aqui mesmo Apertamos espaço, aí aqui selecionamos o banco do motorista E aqui nós, nós escolhemos se é quer que ele dirija lento, normal ou agressivo, que é rápido Então eu vou colocar agressivo e aqui vamos selecionar a rota em que ele irá andar né? A direção, então sempre que nós, damos, nós andamos um pouco apertamos a tecla N, N de navio beleza criou um ponto de rota apertamos andamos mais um pouco apertamos a tecla ele novamente vamos indo, vamos indo chegou aqui ele novamente chegou aqui ele novamente E vai indo chegou aqui ele novamente chegou aqui ele novamente e Queremos que ele pare aqui, então vamos apertar a tecla Y, clicamos em Pronto e já era. Ah, é, você também pode selecionar a Gangue, é, aqui no caso está Gangue, gangue pra, Padrão, não, no caso aqui está Gangue, eu acho que inimigo, então eu vou editar ator, que é o ator mais próximo, a animação deixa deixa aqui já já tinha que usar existente, beleza. Aqui é gangue, eu vou colocar gangue normal, beleza? Pronto. E vamos criar mais um checkpoint, porque esse depois que terminamos de criar nossa missão, nós sempre temos um checkpoint a mais. Objetivo, objetivo, checkpoint, gente, gente, E após isso temos y menu de missão, jogar missão. Lembre-se de salvar. Aí beleza, aqui já tá o meu jogador. Aqui tá o parceiro. Vamos entrar no é, tá carro. E vamos avançar para o chefe Aí ó. avançamos. Aí, Parar, eu tenho um que definir, beleza? Aí vocês façam, façam a gosto de vocês. Excuse me. Então é assim que eu crio as perseguições aí nos meus vídeos. Só para deixar claro para vocês. Deixa o like aí. e se no canal se não for inscrito. Ah, lembrando, quando o canal chegar a 10 mil inscritos ou a página do Facebook chegar a 200, é, 200 curtidas, irei soltar o um molde abordagem. Beleza? É nóis, falou!